Meu filho só dorme no colo. Meu filho só dorme na minha cama. Meu filho só dorme mamando. Meu filho troca a noite pelo dia. Meu filho não gosta de dormir. Você se identifica com essas frases? Então recomendamos que você assista a este programa que foi feito especialmente para você, que se encaixa nessas afirmativas. Você sabia que a falta de sono dos bebês podem causar vários problemas como Problema de memória Hiperatividade dificuldade no aprendizado problemas com o crescimento obesidade infantil entre outros é por esse motivo que a universidade do bebê criou um super método com informações exclusivas mostrando exatamente o que fazer para que seu filho durma bem todas as noites como fazer seu bebê dormir em 10 minutos é um e-book que contém vários métodos testados e aprovados por especialistas na área para que seu anjinho durma confortavelmente todas as noites. E aí, ficou interessado? Clique no link da descrição para receber maiores informações. E ao adquirir o e-book Como Fazer Seu Bebê Dormir em 10 Minutos, você também receberá um brinde exclusivo da Universidade do Bebê. Mais uma vez, clique no link da descrição, acessa lá e confira. Este é mais um curso de qualidade da Universidade do Bebê.